Olá! Oi, pessoal! Sou eu, Armin, entrando aqui de surpresa, né? Entrei de surpresa para ter uma conversinha com você, especialmente. Sabe por quê? Eu... Ai, gente, hoje eu tô, assim, pensativa desde ontem, sabe? Eu tô pensando numa série de coisas estão vindo muitas ideias na minha cabeça. Cadê você me assistindo? Não tem ninguém aí no ar, né? Eu também não avisei, não fiz nada, entrei de surpresa, né? Mas tudo bem, vai ficar, eu vou. Daqui a pouco eu vou publicar, né? Com o, vou publicar com, com todo mundo aí no Face, mas já tem jeito entrando. Eu quero coração, tá bom? Manda o um coraçãozinho que eu amo sabe por que que eu entrei? Eu vou dar, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. O meu nome é Armin de Gourmet né? Para quem ainda não me conhece, é só me procurar no Google, é só me procurar no YouTube, no Face. Uh, já estou há muitos anos nesse trabalho aí do, né? Do, sobre o registro da memória celular. Obrigada pelo coraçãozinho. Uh, enfim. Estou nesse trabalho já há mais que... há praticamente 30 anos, né? Autoconhecimento, as pessoas receberem essa frequência de luz da energia fria vibracional curadora, uma frequência maravilhosa, e nós estamos passando por uma fase muito difícil. O ser humano, ele está muito perdido, porque eu digo que o ser humano está deixando de ser ser, né? Para ser simplesmente humano, alguém que está passando pela terra e nem sabe para quê. Acho que é para procriação só, só para ficar dando luz aí. Ficar dando luz de parir, né? Que eu estou falando. Porque para outra coisa não está servindo, gente. Ah, e ontem aconteceu uma coisa fantástica, porque eu comecei a ter algumas intuições. E essas minhas intuições vieram, né? Parece que a gente vai ouvindo lá, né? A gente. Quando, quando nós temos autoconhecimento, nós nos, somos nós mesmos, não é que nós nos aproximamos de nós, não, nós somos nós. Nós ouvimos a nossa voz interior, que é Deus falando em nós, né é, é Deus mandando os recados, mandando as mensagens. E, e com isso, né, com esses pensamentos assim, que estavam vindo, eu fiquei acordada e estava assistindo, estava lá o Bial, assisti o programa do Bial, quando ele falou que ia vir o Strimbaba, alguma coisa assim. E junto com esse Strimbaba, não sei, junto com ele veio a, aquele ator que eu esqueci o nome, que teve câncer, como oh, é o nome dele? que eu gosto, o Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Giannichini e depois veio um, um grande conhecedor da neurociência que é com o que eu trabalho. E vocês, acreditem se quiser, era justamente nisso que eu estava pensando. Bom, abre aspas agora. Durante o dia atendi uma pessoa aqui, um rapaz, e depois... Se ele permitir, eu falo o nome dele, não tem o menor problema, mas eu ainda nem conversei com ele, né? Não pedi permissão. Ele tem uma depressão profunda. E não foi a primeira vez que ele teve essa depressão. E eu trabalho com a radiestesia magnética emantada. Aonde que eu quero chegar com isso? A radiestesia magnética emantada. É uma frequência de luz também associada ao nosso planeta, a, a, a Terra. E todos os minerais que tem na Terra tem no nosso corpo. E esses minerais é que formam, né, juntamente com as nossas células que já estão impregnadas na nossa célula todos os nossos neurônios, que a neurociência estuda. E assistindo ele, ele pegou e comentou assim junto com... olha só que... gente, foi um negócio maravilhoso. Eu até vou procurar por ele. Ele falou que eles estão tratando... a depressão com uma, placa, com uma placa magnética. E que eles colocam essa placa no lado aqui, ao lado da cabeça, unindo a têmpora. Né? Essa placa... e essa placa magnética... Vai ajudando no cérebro e ajudando nesses neurônios, e a pessoa vai saindo da depressão porque a depressão é uma memória e ela nem sempre é patológica, ela pode virar patológica com o tempo. Mas são situações desavenças que a pessoa traz dentro dela e isso fica registrado de uma forma muito forte. E pode ser ancestral, pode ser na gestação, na concepção, quando criança e, e, e é realmente um... é psicosomático, né? Eu acredito que toda depressão é psicossomática. Aliás, todas as doenças são psicossomáticas. No meu ponto de vista. Boa tarde, Dora. Tô com saudade de você, Dora. A Dóris Diniz também. A Anne Araújo. Tem bastante gente já entrando. Que bom. Então, todas essas doenças são psicossomáticas. Ponto. Eu atendendo esse rapaz ontem. Olha só a coincidência, eu vou pedir para ele, assim que ele melhorar um pouco, para ele dar um depoimento. Eu disse pra ele o seguinte, você vai visualizar o, a sua têmpora e nessa visualização da têmpora você vai entrar em contato com uma energia magnética que vem da terra com vários minerais ativando o seu cérebro, sem nada, só na ativação. Pessoal, ele fez isso. Imediatamente, ele abriu os dois olhos, ele fez assim para mim, Armin, eu estava cego, eu não estava enxergando o que aconteceu comigo que me levou à depressão. Foi como se naquele momento desse o estalo nele e toda a rede neural dele passasse por uma alteração. Ele aproximava a mão e a mão dele ia para trás, porque ele estava totalmente magnetizado. Ele estava imantado. Porque eu já trabalho com isso há mais que seis anos na radiestesia magnética imantada, sem pegar nenhum. Preste atenção. Para quem quiser marcar comigo, pode marcar que eu. Por isso que eu estou entrando agora. Sem. Uh, olha, gente, eu faço a metade do preço para vocês. Só para vocês verem o que, que é. Sem nenhum mineral na mão. Sem nenhum ímã. Sem nada. Sem nenhum material uh, técnico. Eu faço isso. Não sou eu, não sei se sou eu, se é a Mãe Terra, quem é que faz. Quando eu começo a radiestesia, a pessoa começa a magnetizar. E o corpo dela vai mudando e ela sente aquele sangue fluir com mais força. E, e as glândulas se harmonizando, as dores, ela gruda literalmente, ou no chão ou na parede. O corpo dela vai movimentando, a cabeça dela gruda. Por isso que eu ponho encostada em algum lugar, porque precisa ter um centro de apoio. E começa a doer mais, às vezes, em algum lugar e depois melhora. E ela sente o, a, a coluna dela, a coluna espichar. É como se ela fala, estou fazendo alongamento na coluna, está tá voltando tudo para o lugar. E esse rapaz que estava aqui comigo ontem, uma pessoa maravilhosa, eu percebi uma reação, mas foi imediata. Por quê? Pela primeira vez eu percebi assim, com tanta rapidez, ele sentiu o magnetismo, ele não conseguia mais aproximar a mão, ele sentia que a mão ia empurrando, porque Ele estava totalmente magnetizado. E o próprio mineral que vem da Terra, através do corpo dele, que nós já somos dotados deste mineral, Estava agindo, então ele não precisava fazer mais nada e nem eu. Eu queria me levantar para ir perto dele para perceber. Acreditem, se quiser, gente, eu não consegui chegar a menos que um metro e meio de distância dele, meu corpo não andava e voltava para trás. Aí quando ele desceu, eu estava até aqui com a, a Márcia, estava aqui, na né? Márcia? Hã? Sim. E a Márcia ouviu ele falando que ele estava com dor de cabeça, não ouviu? Sim. E eu falei lá em cima para ele, olha, fulano, você vai ter um pouco de dor de cabeça. Você ouviu, né? Ouvi. Ouvi. Mas você vai fazer isso, isso e isso. Porque me veio naquele momento, aí ele virou para mim e falou, Armin, eu estou mesmo com um pouco de dor de cabeça. Eu falei, porque o imã, né? os minerais, eles começaram a atuar. E ainda nós brincamos, que é ter o jogo do Corinthians, e ele falou, eu vou tomar esse chá, né, que você está falando, um chazinho de hortelã, toma, mas eu vou dormir muito tempo, porque eu quero assistir o jogo à noite. Eu espero que ele tenha assistido o Bial também. Eu vou perguntar para ele. Então, eu falei, não, vai dar tempo de você assistir o jogo, fica tranquilo, você já vai estar ótimo, falando na boa. Ele falou, ah, me parece que arrancaram um negócio muito ruim de dentro de mim. Eu falei, foi o canal que obstruía os seus neurônios. Gente, eu não tenho mais o que falar, porque isso chega a me emocionar. E depois da resposta que eu tive desse da neurociência, eu digo mais uma vez: medicina e anestética do terceiro milênio é a medicina que vai vingar. E não é por nada não, mas eu percebo que eu sou uma das ah, ah, ah, ah, Precursora? Precursora <risos> de vanguarda. Tanto a energia fria, vibracional, curadora, tudo isso. Agora, o meu objetivo, se você quiser vir experimentar, venha. O preço que eu cobro para fazer a radiestesia é 260. Eu vou fazer pela metade. Para quem marcar, hoje é dia 14. Hoje é dia 13 ou 14? Hoje é dia 14. Para quem marcar de hoje. Até... nós sempre pôr uma data porque senão o pessoal vai ligar daqui ao ano e vai falar que eu dei desconto. Uh, Para quem quiser marcar os dia 14 de nove de 2007. Até uh, o dia 20. né? Até a próxima quarta-feira. Pode marcar, agendar com a Márcia que eu vou atender pela metade do preço. E vocês vão sentir essa energia da radiestesia. Outra coisa. Eu ia começar agora, na próxima quarta-feira, dia 20, a, a roda de cura magnética, que é todo esse trabalho que eu vou fazer em quatro vezes, né? Em quatro semanas, todas as quartas-feiras, com o pessoal. Eu ia começar agora no dia 20. Sabe o que eu resolvi fazer? No dia 20, às 20 horas, dia 20, às 20 horas, eu vou dar pra você. A explicação é gratuito gratuito a explicação do que vai ser essa roda de cura ancestral juntamente com todo esse trabalho magnético ancestral é, nossa, é o nosso planeta é todos os minerais que vêm dele é to, são todas as forças existentes da mãe Gaia, que vem do solo que vem sabe que vem do magma que vem uh, de toda essa de toda essa força da água uh, do fogo enfim do ar né nós somos totalmente ligados ao nosso cérebro gente nossa rede neural nossa rede neural é terra é da terra não tem jeito a nossa mente é a alma a mente é a alma. Eu vou explicar isso para você. Eu sou a única que falo isso. Eu tenho até pessoas que estão vindo agora aqui. Eu tenho tudo gravado para pôr no livro. Eu estudei muito que qual era a diferença entre alma e espírito. E eu cheguei à conclusão. Eu, mim, eu. Não sei se eu tô certa. Que a nossa mente é a alma. O nosso espírito é acoplado à alma. Então. É, que é o nosso corpo, né? Então, gente... Eu vou te convidar, já se inscreva, para vir na quarta-feira, gratuitamente, você vai vir, vai se inscrever, fala, eu quero entender o que vai acontecer... Nessa roda de cura, nesse trabalho ancestral, Armin, que você vai fazer, que é um pouco de canalização, vai trabalhar com a gente interiormente, e, e, e tem mais, viu pessoal, eu estou percebendo que não precisa mexer com, com, a, com, a nossa, uh, com o nosso passado, mexer com as coisas que, que vieram, dos choques traumáticos, com as crenças, porque quando nós mexemos justamente com essa área do neurônio, as imediatamente viu um monte de memória na cabeça da pessoa que está até com depressão profunda, que está com a síndrome do pânico, que está com todas as outras síndromes e aquele mal-estar, aquele desconforto dentro dela. É, ela... Parece que aquilo ativa num milésimo de segundo, como se fosse a, a, todas as memórias juntos, juntas vindo e sendo sugadas para fora. Por isso que mexe um pouco, dá, dá uma leve dor de cabeça e em seguida passa. Eu também não sabia disso. E de repente, onde foi me dada essa oportunidade? Foi. E, e, e veio o aviso ontem para mim: o seu trabalho vai mudar. E está tendo muita mudança aqui dentro, viu, gente? Olha, então gratuitamente você vai vir no dia 20, mas você tem que ligar pra cá e já falar com a Márcia e agendar o seu nome e vir. Porque se não for vir, gente, não faça. Vai ser das 20 às 22 horas. E a partir do dia 27, 27 de, de setembro, agora de 2017, 27 de dezembro. 11 e, e o 18 de outubro. Aí, para quem quiser se inscrever, nós vamos dar o curso por apenas, todinho. Ele, curso não, né? que é uma vivência muito forte, é, é um trabalho em grupo, maravilhoso, de tirar todas as melecas, mas sem precisar ficar. É, pondo a pessoa numa situação que ela, às vezes, não queira, não queira falar perto dos companheiros, perto dos outros, mas ela vai entrar nessa ativação. Vocês vão ser os primeiros. Tá? Então, liga aqui para o 29508343, 29508343, ou manda pelo zap 99675 9675-5250, que vem entender um pouco do trabalho. Gostou? Você vai se inscrever. Não gostou? Um abraço, um beijo, mas pelo menos alguma coisa você pegou de útil. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, mesmo não se inscrevendo. Mas você vai gostar, tá bom? Então... Para quem ainda não me conhece, falo de novo, eu estou no, eu estou no YouTube, Armen de Gourmandian, estou no... eu tenho a minha página, assinem minha página, vai? Vão, vão lá curtir minha página, Aventúrio, a página de Armen de Gourmandian, e se inscrevam no meu YouTube, né? porque agora eu quero fazer muitos vídeos uh, pelo YouTube, conversando com você diretamente, não mais pela live, mas pelo YouTube, tá bom? E dar cursos pelo YouTube, mas eu preciso de mil inscrit inscritos para poder fazer isso. Em breve nós vamos chegar lá, tá? Quer? Então, liga para cá e já se inscreva para a próxima quarta-feira, dia 20, gratuito, para vir fazer. E para quem quiser passar por mim, experimentar essa força que a neurociência começou a descobrir agora e que eu já trabalho com isso há muito tempo, ou, ou assistam pelo, pela internet aí o Pedro Bial, que vocês vão entender um pouco quando o neurocientista fala e mesmo o Saibaba lá, eu esqueci o nome dele, o Bri bom quando ele fala, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá bom, gente? Eu agradeço por, pelos corações, pelas curtidas e eu quero falar a, Valdir, a Val, Valdiane, a Felton, a Jaqueline, a Jaqueline Mariano, a Maria das Neves Pessoas, a, muito mais gente né que está aí que... Passaram já, eu não falei, a Lei de Dias, que está visualizando o meu vídeo. Bom, quero mandar um beijo para todos vocês e para aqueles que forem assistir também. Eu hoje não vou poder responder, porque nós vamos fazer um trabalho aqui legal. E eu não vou mais entrar tão cedo no Face hoje. Mas amanhã, se alguém quiser mandar perguntas, pode mandar que a partir de amanhã eu respondo, tá bom, gente? Um beijo grande para vocês e sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigado, obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada.